Pronto, e aí galerinha do canal, aqui é o Zubit tipo, com mais um vídeo. E hoje a gente está aqui para ensinar algumas coisinhas básicas que teve gente que perguntou e eu acho que vai fazer falta. A primeira é como funciona o um leilão, como é, liberar o craft, que muita gente não sabe, muita gente pergunta, que é o vídeo mais visto meu é disso, mas tem gente que não vê. Mas só para dar um, uma, uma pincelada rápida. E como abrir aquelas lojinhas de feira aqui, não tem nenhuma. Eu vou ensinar pra vocês como fazer isso. E minha conta tá com pouco power. Tô no nível 40 com 36k de power. Eu fiz tudo certo. É que como eu dei uma ruchada de level. Eu fiz as DG e não dropou pedra nenhuma. É, o que tá faltando aqui no meu caso é a armadura as armaduras. <coughs> vou pegar um power bom. isso tá faltando no caso. E... O meu refino está bom, por sinal, ó. Ó, esse aqui é como um refino teu está é, próximo da perfeição. É mais ou menos isso, ele fica com esse bagulho em volta. e dá um power a mais. A Wiki vai me dar uns negocinhos para é, complementar o... Para complementar, para me dar um power a mais. Então vamos começar aqui o vídeo. Opa. A Wiki vai me dar uns itens aqui para melhorar um pouco o power. Deixa eu ver de power a gente tem e quanto a gente vai ficar. Uh, esse aqui tu pode botar em quatro partes do teu set. Deixa eu ver o outro aqui, peraí. Desculpa gente, tô ainda meio doente. Gente, desculpa eu não ter gravado antes, era pra ter um vídeo hoje, não teve, é que eu tava um pouco estressado hoje. Dá um bloco aí que eu vou ver alguma coisa aqui no baú aqui, peraí. Beleza. Então, vamos lá no leilão primeiro, pra galera ver como funciona está indo aqui no leilão. Vou mostrar para vocês o leilão. Como funciona? Qualquer pessoa pode vir aqui, colocar um item. Tu coloca o preço atual e o preço de arrebatamento. Durante isso, quem der o lance maior leva até dar o, o preço final. Então, se a pessoa, tipo, aqui é 100, 110, 150, enquanto não acabar um dia esse tempo aqui, você não vai pegar o item. Alguém pode cobrir tua aposta, teu dinheiro volta e a pessoa leva, entendeu? Ah, tu, como é? Ah mas eu quero colocar um item no leilão. O que eu faço? Eu coloco aqui ó, é, meu leilão, tu coloca um, um item qualquer aqui, temos vinculado, tipo essa pedra aqui. Ah, vamos colocar ouro aqui, vou colocar 10 de ouro e arrebatamento é, 10k de ouro. Tá caro, mas vamos jogar um preço assim, vai. A jogada lá, vai estar aqui, ó, o item foi no ar. Desculpa, gente. Em 8 horas, se ninguém comprar, o item volta pra mim, e vai pro, pro correio, e a gente pega de volta normalmente. Não paga nada. Só que se o item for vendido, eu acho que uma porcentagem é cobrada no leilão. Eu não sei quanto que é, mas não é uma cobrada. Se alguém souber me dizer... Ah, aqui todos os domingos, ao meio-dia, vai itens para leilão aqui. Eles devem durar 30 minutos, não sei como funciona direito. Só dois, a gente tem que dar uma lida aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver. Então, aqui vai, vai aparecer itens no meio-dia, aí 10 horas, vai até as 22 horas. Vai aparecer itens para ser loboado. Quem der o maior lance leva. O leilão dura 30 minutos, não tem limite de arrebatamento. Então, quem, de, quem pagar mais leva. E são itens exclusivos, então são os melhores itens, vai. Itens, itens que não tem como conseguir, ou só com cash, ou itens difícil de difícil acesso, vão aqui pro leilão. Só os domingos, então, galera ir acordar cedo no domingo, porque eu sei que a galera não, não curte, né? Ah, mas eu quero abrir a lojinha. Isso aqui, eu já reparei que ninguém abriu lojinha. Como é que eu uma lojinha? Você vai apertar o B, aí você vir, Loja. O que eu vou jogar aqui na loja? Deixa eu ver. Aqui. Coloca um item aqui na loja, Agora aparece aqui ó, vai aparecer o preço, qualquer a quantidade, colocar o máximo, colocar aqui ó, 100 de ouro e um K de ouro, aí o que eu faço? Loja do Sen, coloca aqui ó, 5% das minhas compras vai pro jogo, então tá, eu já tá sentindo isso, vende aqui, o mínimo é um, aí ó, aí aqui ó, vou mostrar aqui para vocês, abrir esse bagulho na caixinha do do Ceia, acho que uma lojinha do Leilão, quem passar compra. Por isso que uma coisa que é legal de fazer é vocês criar umas contas secundárias pra vender itens. Aí, aqui, bagulho, dá hora de fazer? Sim, sim, eu quero... Eu quero... Aqui, ó. Ah, e, eu acho que nem cheguei a ensinar isso aqui pro que fazer isso, né? Não, não chegou, não. Isso aqui foi coisa nova, né? Ah, e como que é, eu faço para cancelar? Cancelar aqui, ele vai cancelar o item, vai voltar pra tua muito, volta ao normal. Só isso. isso você não paga nada de graça ó põe isso aqui tu vai conseguir colocar só dois é o que tem por enquanto tá Beleza. faltando pena de roxo e dá uma olhada nisso aqui Aqui. ver qual é melhor e aí tu já dá uma melhorada aí é vemos tem aqui legal hein Vou aqui, ó. e aí depois segura pra passar pro resto do povo deixa eu ver se deixa eu ver se tem dinheiro na loja tenho tenho dinheiro eu vou comprar um sangue aqui pra mostrar pra galera um bagulho legal de fazer. Vou comprar aqui, máximo 10 sangues. Então galera, vem cá, vou mostrar pra vocês uma coisa muito legal de fazer. Vai dar um power legal. Vocês vão vir aqui nesse rapaz aqui. Nem ensinar aqui no vídeo mais, como ele me deu. Vocês vão vir aqui refinamento. Deixa eu colocar o item. Esse aqui 150. 100%. precisão, precisão não preciso de precisão, mas de boa né? um bracelete é não, esse aqui não é melhor essa roupa aqui, ah, essa, aqui essa roupa aqui tá legal hein? vou explicar pra vocês esse vídeo pode até demorar um pouquinho, gente, A gente tá sendo um vídeo mais sério, mais contraído Por, é, menos contraído, porque mais pra respeito é, explicar, porque tem muita gente aí que tá nível é, 37 com 15k de power, e não sabe porquê. Entendeu? Ah, tô aqui, Pega mais uma gravura aqui que eu fiz aqui. Ó. Opa, vai. Tu vai poder botar em 3, é, quase 100 de power cada uma. Ike, por aí, Opa, aqui, beleza? Ó. Oi, Ike, beleza. Tranquilo, ele tá aqui gravando. Quer dar um salve aí pra galera no vídeo aí? Salve galera, manda ver aí. Oi, que me fala, explica pra galera aí enquanto eu vou mostrar pra eles uma coisa. Pera rapidinho, você fala como você pegou 50, ca... 50 e poucos k de power no, 30... no 45? Ó, gente, isso aqui, vocês vão fazer o quê? Primeira vez vocês vão refinar o item, então, vocês não perder nenhum power e economizar o máximo possível. Vocês vão colocar um sangue aqui, e você vai ver quantos aqui vão vir verde. Oi, que fala pra galera quanto pegou um 45 em dois dias. Como você se... Ficou forte Ah, peguei 40 O level é o seguinte né? É aquela coisa, tu aproveitar o máximo De XP que as quests podem Te proporcionar A 0,50 tu saber escolher as quests Se tu pegar uma seleção de quest Muito ruim, tu pega As melhores, que são Branco ruim, verde Um nível melhor, mas ainda pouco XP, azul um XP mediano e as roxas são as melhores, dá 100k de XP cada uma. Aí, se tu pegar cinco quests para aparecer ali na 050, ruins, tu pega, pega uma, vai lá e conclui, volta que vai aparecer cinco quests novos para tu trocar ali. Aí, assim, tu vai revezando só para pegar as melhores quests. E é o seguinte, faz todas secundárias depois para ir depois de fazer os, as quests diárias, os eventos diários para maximizar o XP, pois quanto mais level tu tem mais XP tu vai ganhar nas DGs diárias, entendeu? Que é, de... é assim Deixa eu falar. Ó, aqui eu fiz com um sem cada uma deu só 3 cinza e deu uma azul ainda agora a gente vai fazer com esse aqui só, eu só fiz a primeira com, com sangue que deu verde então a gente vai fazer agora todas sem sangue posso você ver como essa diferença pode continuar aí aí maximiza o xp todo dessa maneira aí aí tá o que dois dias de server 45 com uns quase 40 mais ou menos de experiência já para o 46 e 53k de power oh, tá mas o que seguindo tudo esses, esses, esses requisitos essas coisas de colocar um sangue em cada refinamento Sim. Eu aí dei muita sorte nos refinamentos dos itens novos, tipo o emblema, essas coisas, que algumas coisas vieram azuis e até roxas, no Sim. primeiro, botando um sangue só. Sim, peraí, então gente, esse item que eu fiz agora, eu estraguei ele totalmente, porque veio quatro sangues, quatro itens cinza, e eu não usei, eu não usei nenhum sangue, então, por isso a diferença, que um sangue ia me salvar, tipo, aqui eu ia gastar muito, muito sangue para deixar, ou em muita luz espiritual, para deixar verde. O Ick sabe o que eu estou dizendo, né? Com certeza, Deus. que eu comecei a. Eu comecei extremamente atrasado, cara. Em questão de power, eu tava quase 40 com 20 e poucos k de power só. E aí eu troquei todo o meu esquema de, de refinamento aí, esse negócio de, de usar sempre um sangue para refinar item, para refinar, nem que seja o slot vazio e. Foi muito bom, melhorou drasticamente, eu tô aí o que, em décimo no ranking de power do servidor. Poderia até melhor se eu tivesse seguido isso desde o início. Sim. Então, agora eu vou ensinar pra galera como... Olha, foi P38k de power. Só essa brincadeirinha. E aqui, ó, lembrando, eu não fiz de nenhuma pra pegar ainda, então, eu tô com os itens do 25, então eu tô com power até aceitável pro nível, meu nível sem ter pegado nada. Então... A gente vai aqui, ó, mostrar vocês como cravejar item. Vocês vão ver nesse mesmo, rapaz. Última opção. Cravejar, vocês vão colocar runa. Porque você quer, vai precisar de que pode cravejar. A gente tá com 38k e 471. Vou entrar. Lembrando, 35. essas runas são... Essas runas craftadas aí são inicial. Que a gente começou o processo de crafting agora. A gente começou, sinceramente, hoje, né? A Sim. mexer nisso aí. Isso aí são runas. Mas olha a diferença que vai dar as... Isso é, imagina as runas intermediárias para as finais, que são aquelas mais avançadas, as, as, as terciárias, que eles chamam que é a terceira evolução dessa runa que eu vou dar aí, é muito mais, muita coisa, presta bem atenção. Ó, elas deram quase 500 de power a mais, é uma quantidade boa. Eu joguei aquele item fora porque não vai me compensar, compensa mais dropar outro bracelete do que refazer aquele bracelete, entendeu gente? Então o que a gente vai fazer aqui, não tem muito o que falar aqui Agora vou mostrar como vocês pegam, pegam o sistema de craft Não tem muito erro Vocês vão vir aqui nesse, nesse garotinho aqui ó Vocês vão falar com ele Aí vai estar tá aqui, ó Aprender, você vai gastar 60k de... de pra aprender cada um Dá até um dinheiro, pouco Vocês vão vir aqui, ó Nesse habilidades, produção, aí tá aqui, ó. Não tem erro. Siga é o Craft que eu clica no que você criar aqui, procura o itens e Os itens, Os itens que não são dropáveis, tu pega com esse rapaz aqui. Mas foi tudo explicado no meu outro vídeo. Então, quem quiser se especializar mais, é só ir no meu outro vídeo que vai estar tá tudo explicando melhor, em detalhes. Faltou é... mais alguma coisa pra me falar, é, Wick? Pra informar a galera. Não, acho que... Momentaneamente eu acho que é isso, eu acho que o próximo vídeo quando tu pegar 43 eu aconselharia fazer um tema bem detalhado sobre o Cosmo Ah, isso a gente já fez já, eu expliquei pra galera, já fiz um vídeo sobre isso, mas se a galera quiser eu faço um vídeo detalhado Mas tem outra coisa, gente vocês que não estão conseguindo upar vocês pegam nível 25, muita gente tá financiando antes de vocês fazerem as DG, qualquer outra coisa, faz essa 0,50. Vocês perdem muito XP, vocês ficam presos por causa disso. Lembrando, é sorte. Mas se vocês fizerem isso aqui certinho, fizer todo o processo certinho de fazer essa 0,50, faz a secundária, depois faz as primárias, para depois fazer a DG, se não pegou nível 30, vocês vão parar no nível 35, pelo menos, no primeiro dia. Se fizer tudo certinho, mínimo 35, máximo 39. É, olha o level que eu peguei no segundo dia de servidor, né? Tá aí, 45. Sim. Foi bem aproveitado o XP. Era pra mim estar próximo dele, porque... Deu uns probleminhas, eu não consegui jogar, só consegui jogar à noite. Mas, mesmo assim, eu alcancei ele bastante, porque ainda tem muita coisa pra fazer. Então, possivelmente, eu vou ter avançado eles ainda hoje. Hoje ou amanhã, eu tô, já alcancei o Wiki. Mas... Não, não é nem um de cabeça alcançar. Outra coisa, o PVP da XP. Não tem mais nada que fazer. fica e Faz torneio de ouro. da XP. Pouco mais dá. Vocês vão ganhar ponto de, de, de torneio. Tem o cabeçudo que dá ponto no cavaleiro. Faz isso que vai ser bom. Pra galera, outra resposta rapidinho. para quem não sabe como é o escudeiro. Ó, vocês vão liberar os escudeiro do escudeiro. Pra você comprar vocês vêm aqui no shopping. É, fortificação. Escudeiro, hum. aí tá aqui ó, para você certinho. É só isso aqui. Alguém quer dar um salve aí no vídeo pra falar com a galera? É, eu vou mandar um salve aí pra galera aí, né? Eu agradeço por vocês estarem vendo meus vídeos, eu agradeço essa post me dando. Um 500 inscritos, e gente, é, uma coisa que eu pergunto, quero é saber que vocês querem ver outros jogos. Não? Eu tenho vontade de gravar outros jogos, mas eu quero gravar o que vocês gostam também, entendeu? Porque eu não só jogo com cavalos hoje. eu gosto de jogar tudo que é jogo. Então eu queria saber o que vocês têm em mente trazer também pro canal. Então um abraço, se inscreva no canal, deixa o joinha, marca o sininho aí para participar sempre quando tiver vídeo novo e obrigado.